Boa tarde gente, tudo bem? Meio dia no Brasil, meia noite em Tóquio, e nesse momento já é ano novo na Olimpíada, nós uh, escolhemos esse horário para fazer o anúncio dos melhores uh, do ano, uh, do troféu Best Swimming, melhores da década, exatamente para celebrar, porque exatamente neste momento está, nós estamos entrando no ano novo uh, na, na cidade de Tóquio, Estamos em 2021 em Tóquio neste momento, então a ideia era exatamente essa de trazer aqui para vocês a, a oportunidade de uh, fazer uma transmissão ao vivo e uh, apresentando para vocês aqueles que foram os melhores uh, uh, nadadores, uh, atletas, treinadores, revezamentos dessa temporada maravilhosa que foi desses 11 ou 10 anos né, que nós passamos aí, e principalmente até porque este ano foi um ano muito difícil e nós não pudemos fazer o troféu Best Swim nos modelos normais que a gente fazia escolhendo os melhores da temporada. Então, nada melhor a gente achou de ter escolhido aqueles que são os melhores uh, uh, da década. Eu vou só estou tentando acertar uh, a minha... A minha uh, uh, e aqui uma minha, a minha transmissão exatamente no YouTube e a gente já entra no ar. Só um minutinho que a gente já começa para vocês e a gente aí já começa a fazer imediatamente a transmissão. E aí eu quero fazer essa transmissão para vocês agora. Eu não estou conseguindo acessar a transmissão ao vivo no YouTube, então eu vou ficar concentrado no, no Instagram, por algum motivo não entrou no YouTube, então a gente, o que a gente vai fazer é... A gente vai tentar... É, é, o, que eu, o que eu farei talvez, provavelmente, vai ser é, fazer a transmissão no Instagram e depois a gente faz a, tra, a, a transmissão passando para o YouTube, salvando o site. Em primeiro lugar, parabéns a todos que fazem parte da natação brasileira, que participaram durante essa semana. Foi muito legal a interação no, no Instagram... Eu acho que é uma coisa assim, bacana que você saiba de que o troféu Best Swimming, ele está fazendo, gente... Olha, a Best Swimming, ela está fazendo 21 anos, ela começou no ano de 2000. E, uh, e o troféu Best Swimming, ele nasceu uh, quatro anos depois, foi em 2004, a primeira edição. E uh, inicialmente o troféu Best Swimming, ele só premiava aqueles que eram os melhores nadadores uh, uh, dos Estados Unidos. Eram os melhores, até o site era os melhores nadadores do Brasil nos Estados Unidos. Então a gente premiava os atletas especificamente pelos resultados que eles al alcançavam na temporada americana e na, na universidade americana. Isso depois foi se estendendo e acabou até chegando a um novo formato. Primeiro, do, do, a coisa que eu acho que é interessante se fala sobre o formato, é primeiro que antes o troféu Best Swimming, ele era todo escolhido pelo coach. Era o coach que escolhia os nadadores, os treinadores e fazia a votação por indicação, sugestão do Alberto Pinto da Silva, Albertinho ele diz, coach, por que, que você não faz um painel de pessoas que votem e não fique só na, na, no seu voto não é que você não tenha condição de votar mas isso ganharia uma outra conotação, e eu aprovei a ideia do Albertinho, então desde então já, já vamos para quase 10 anos que a gente trabalha com painel de especialista esse ano são 45 que estiveram participando, até eu publico o nome de todos eles para que vocês saibam quem são, são pessoas é, jornalistas esportivos, atletas olímpicos, ex-atletas, então são pessoas que têm capacidade de fazer análise, foi uma ideia muito legal do Albertinho. A outra coisa é que é, é, existem dois processos na votação, o né? primeiro processo é o processo de seleção de quais são os atletas que vão concorrer, né? a gente seleciona os atletas e depois a gente submete essa seleção para as pessoas que votam, Uh, o processo de seleção dos atletas, ele sempre foi feito por mim, este ano nós mudamos um pouquinho o grupo editorial da Twin Channel, nós fizemos uma fusão, também participou, aprovou os atletas que foram selecionados. Ou seja, uh, uh, se eu, eu particularmente, mesmo sendo editor-chefe do site, o criador e tudo mais, eu tenho a... A responsabilidade de fazer a seleção que passa por um grupo editorial e depois faz a votação. Na hora da votação eu sou apenas um voto. Então talvez eu tenha até mais influência, eu talvez até tenha mais influência na seleção uh, uh, propriamente dita, na seleção propriamente dita dos atletas que estão concorrendo, do, do que aqueles que estão sendo escolhidos aqueles que são os vencedores, né? Então é, é apenas para que vocês possam entender isso. A outra coisa, acho que é importante, eu vou falar aqui ao longo, são os critérios, né? Então, por exemplo, este ano o, o, o, eu recebi uma mensagem de um grande treinador brasileiro. eu Não tenho autorização para falar que ele deu uma mensagem e ele é um excelente técnico. Ele deu uma, uma, uma ele fez uma, uma uma crítica. Ele disse, Coach, Eu não acho legal que você escolha os melhores da década no infantil, no juvenil e no júnior. E, e ele deu a explicação e eu dei a minha explicação, e eu acho que é o seguinte, é o seguinte, que uh, a questão pedagógica, ela sempre foi muito aprimorada durante todos esses anos, quando você tem um grande resultado nas categorias de base, você precisa valorizar, né? então quando você valoriza esse resultado, você não está transformando esses atletas em superatletas, porque o resultado aconteceu. Difer diferente, por exemplo, eu até expliquei isso para ele, eu não vou escolher o melhor treinador da década do infantil, o melhor treinador da década do juvenil, o melhor treinador da década do júnior, porque esses treinadores, esses profissionais que trabalham na base, é, eles fizeram o trabalho deles, desenvolveram os atletas, não eles o, o grande projeto deles não é o resultado que vai acontecer no infantil, e sim se conseguir chegar esse atleta até as categorias maiores, eu acho que essa é uma questão importante. E por fim, antes de eu começar a entrar aqui nas categorias, é de que cada categoria tem um critério. Cada uma das, das, das, das, dos troféus em disputa tem um critério. Então, quanto mais alto for a categoria do atleta, ou seja, o absoluto, tem critérios mais elevados. Quando mais baixando, tem critérios mais baixos. Talvez na hora da apresentação dos atletas e dos vencedores, vocês vão entender um pouco mais os critérios. Por exemplo, só basicamente aqui, piscina curta não foi considerado. Porque nós estamos trabalhando, sempre o nosso foco é, é, é aberto, né o nosso foco é a Olimpíada, então os, os resultados de piscina curta, com exceção dos dois revezamentos masculinos que vocês vão saber já já, foram considerados. Então, por exemplo, até um, uma questão assim: o melhor atleta do Brasil na década, o Nicolas Santos, nem concorreu. O Nicolas Santos, que é um grande nadador, grandes resultados, ele nem concorreu. E por que ele não concorreu? Porque os resultados dele foram obtidos na piscina curta. Antes que você diga que ah, isso é injustiça, isso é critério. Isso é critério. Você pode até discordar do critério. Mas a gente cumpre o critério. É a mesma coisa que o prêmio Brasil Olímpico. O prêmio Brasil Olímpico, para vocês terem uma ideia, que premia todos os melhores atletas todos os anos, o Nicolas Santos nunca concorreu. E ele nunca concorreu porque os resultados que ele obtém não são provas olímpicas. Então aí você vai entender, você vai entender de que. Eu, pô, eu não concordo, você não concorda com o critério e não com a escolha. Eu acho que essa é uma parte muito importante, até para que vocês possam entender como é que é o processo, porque tudo isso que nós estamos apresentando a vocês aqui tem critérios eu tenho certeza de que vocês vão gostar e vão ficar satisfeitos com a nossa escolha. Vamos lá, gente! Olha aí, agora lá. Só para ter uma noção aqui, quem está acompanhando a live, quem está acompanhando a live, pode ter certeza de que os resultados já estão no ar, viu? Acabei de receber aqui o recado. Os resultados já estão no ar, então você quiser saber já pode ir lá saber quem ganhou. Mas eu vou apresentar para vocês aqui agora neste momento. Primeira categoria foi a categoria Mundo, melhor nadador do mundo concorreram cinco nadadores, aliás, dos cinco nadadores, uma interessante aqui, uma das correções, o, eu não tinha colocado na minha relação, e o corpo Editorial da Epsimitia não pediu a inclusão do Adam Piri. eu achava que o Adam Piri não merecia estar aqui, né? o Adam Piri tinha participado só de uma Olimpíada, mas não é que o Adam Piri acabou sendo o segundo mais votado, o, maior mais, o mais votado foi o Michael Phelps, ganhou quase 90% dos votos, muito bem votado, e eu até aqui nessa, nessa categoria, teve um Tiveram críticas por que incluir o Sunyang? E aí, para a gente não estender muito o assunto, Sunyang é um assunto muito batido, gente, o Sunyang nunca foi testou positivo para uma substância é, é, dopante. A única vez que ele testou positivo foi para um remédio para o coração, que ele continua tomando, que ele não apresentou o uso terapêutico. Então, é, é, evidentemente, tem a questão disciplinar, que o, o Sunyang é um mau caráter, essa coisa toda, eu até concordo, viu? mas uh, o Sun Yang não poderia deixar isso aqui, e inclusive foi votado, teve gente, teve um dos um, um integrantes do painel de especialistas que votou no Sun Yang, não é, não é à toa, gente, 11 medalhas de ouro nessa década, 11 medalhas de ouro, só ele e o Ryan Lott em campeonatos mundiais. Feminino, essa foi um, tão fácil quanto o Michael Phelps no masculino, deu o Ledeck, né, eram quatro uh, concorrentes, a okay, Keir Ledeck, a Missy Franklin, que também foi uma, eu não tinha selecionado, foi uma inclusão do corpo editorial da Swincheno, Katinka Rossu foi a segunda mais votada, e a Sarah Ostrom, que eu achava que merecia, por ter sido campeã olímpica, sete medalhas de ouro mundial, muito interessante, ela foi relacionada e não recebeu nenhum voto do painel de especialistas, então os dois melhores do mundo, Keir Ledeck e Michael Phelps. O revezamento aqui, deu mulher, viu, uh, dos revezamentos, eram quatro revezamentos concorrendo, quatro revezamentos concorrendo, e os quatro é, eram, é, uh, foram votados pelo painel de especialistas, foi uma das, das, das disputas, inclusive, das mais equilibradas, o 4 por 200 metros nado livre da Austrália, que foi campeã e recordeção mundial em Guanju, e um revezamento que o, a Austrália bateu o recorde mundial, os Estados Unidos chegou em segundo e também nadou abaixo do recorde mundial, era um recorde que era da China desde 2009, o segundo revezamento mais votado também das mulheres, o 4 por 100 metros feminino dos Estados Unidos, ficou na segunda posição, foi aquele revezamento que a Regan Smith abre para um recorde mundial, né, e depois a equipe bate o recorde mundial, então os dois revezamentos mais votados foram das mulheres, mas não muito longe de um bom revezamento masculino, um, um voto atrás, do 4 por 100 livre da Austrália, lembra aquele campeão mundial de 2011? Um baita revezamento, todo mundo para 47, foi uma surpresa esse revezamento, aliás, o que foi de surpresa em 2011 foi de decepção em 2012, né, que ele não acabou nem pegando medalha, e um revezamento que também não, eu não tinha colocado na relação, acabou sendo uma, uma inclusão do corpo editorial da Swing Channel e acabou sendo votado. Menos votado, mas só votado. Foi o 4x200 livre da, dos Estados Unidos, ficou na quarta colocação. Então, o melhor revezamento, o 4x200 da Austrália, campeão mundial no ano passado, é que só deu mulher. Quarta categoria foi o melhor treinador do mundo, deu um empate, eram quatro treinadores concorrentes. o Felipe Lucas, que eu acho que é um treinador fantástico da, da França, das Águas Abertas, para mim o melhor treinador de Águas Abertas do mundo, a dupla Bruce Gemmel e Greg Meehan, pelo trabalho com aquele deck, e o um empate dos vencedores, os vencedores escolhidos, Bob Bauman, treinador do Michael Phelps, e Greg Troy, treinador do Ryan Lott e Caleb Dress. Interessante que é, não, não apareceu nos quatro Técnicos, né? Não apareceu um treinador da nova, vamos dizer assim, do modelo de velocista de treino curto, por exemplo. Existem vários bons treinadores de treino curto. Veja, pode prestar atenção de que aí, o painel aqui é, votou somente em treinadores que carregam um pouco mais, né? No treinamento, quase que um, um meio que um, um, um, um, um profile aqui de treinador que dá um pouco mais de treino para a categoria do melhor do mundo. Bom, agora a categoria de melhor nadador júnior do mundo, essa categoria é uma categoria que tem alguns detalhes que precisam ser especificados aqui. É o fato de que os resultados que acontecem nos campeonatos mundiais absolutos e nos Jogos Olímpicos não são considerados. Então, por exemplo, a Keire Ledeck, que grande parte da década foi nadadora júnior, ela não foi nem considerada para essa categoria. Porque ela nunca nadou nos Jogos Olímpicos da Juventude e nunca nadou no Campeonato Mundial Júnior. Né? E Da mesma forma, por exemplo, o Christoph Milak, que foi é, é, é, vice-campeão mundial do Sem Borboleta, por exemplo, ele nem entrou aqui na votação porque os resultados dele na, na categoria júnior não foram tão expressivos. Então, para o melhor nadador júnior do mundo, a gente considerou apenas os resultados obtidos em campeonatos mundiais júniores e em Jogos Olímpicos da Juventude. Chegamos no feminino, melhor júnior da década é Ruta Meiruti. Ela mesma, uma nadadora que nos deixou prematuramente o esporte, uma, quem se aposenta com 23 anos de idade, pelo amor de Deus, tinha muito para produzir. E ela foi muito bem votada, viu? Muito bem votada. Aliás, das quatro nadadoras votadas, quatro nadadoras nominadas, apenas uma acabou não sendo votada. Pela ordem de votos, a vencedora foi a Ruta Meirutic. Em segundo ficou a japonesinha Hikaki Ike. Terceiro, a canadense Taylor Ruck. E em quarto, a que não foi votada foi a Lani Pallister, que acabou sendo a melhor nadadora júnior do Mundial Júnior do ano passado. Aqui, o que eu falo a um, um destaque interessante, que é de que nós temos uma certa tendência, quando a gente analisa uma década, a gente sempre fica muito mais preocupado, é, com, não, a gente tem muito mais atenção, mais foco no que acontece recentemente. Então, houve uma preocupação da nossa parte dar ao painel de especialistas, um completo dossiê para que ele tivesse o contexto. Né? Sabe aquela história do juiz se ater aos fatos, né? se ater aos autos? É o que a gente queria. A gente não queria que eles levassem a ideia do que eles têm de natação, e sim de que eles lessem no papel os currículos e assim fizessem a votação. Vamos ao masculino. É a hora de falar dos melhores uh, nadadores júniors do mundo. É, aqui concorriam também quatro nadadores, os quatro nadadores selecionados, aqui uma votação também equilibrada, e que acabou dando um empate, deu um empate aqui, Andrei Minakov, da Rússia, empatado com Kyle Chalmers, da Austrália, ambos tiveram 14 votos, cada um, e o, o, o, ambos são brilhantes na, na performance, até tem uma coisa interessante, que... O Kyle Chalmers, que foi campeão olímpico em 2016, e esse resultado não entra na votação, esse resultado não é considerado, ele bate o recorde mundial júnior com 48,58. E o Minakov, este ano, bateu o recorde mundial do Kyle Chalmers no campeonato russo com 48,57. O que considerou-se para que o Kyle Chalmers fosse é, campeão do, trof do troféu Best Sumi como melhor nadador da década foi que ele foi três ouros, três pratas e um bronze no Mundial Júnior e foi três vezes medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014. Já o Minakov foi aqui agraciado como melhor nadador júnior da década por ter sido uma Olimpíada da Juventude, seis ouros e uma prata, foi em Buenos Aires, performance fantástica dele em Buenos Aires 2018, e nadou dois campeonatos mundiais júniores, um como com juvenil e a outra na idade já de júnior, e ganhou quatro ouros, cinco pratas e dois bronzes, é realmente uma, uma dupla muito forte, Kyle Chalmers e o André Minakov. Uma das coisas que eu acho que é bacana é, dizer aqui sobre a categoria júnior é de que, Uh, demorou muito tempo muito tempo para natação ter o um campeonato mundial júnior muito tempo é, talvez do, entre os esportes olímpicos a natação tenha, seja a, a, um dos últimos a ter ganho o direito de realizar um campeonato mundial júnior e sempre houve re, muita resistência dos Estados Unidos, da Austrália e de alguns outros países que não queriam a disputa dos júniors porque poderia tirar o foco e encurtar as carreiras dos atletas para os resultados no absoluto bom passada uma década, né, mais de uma década, porque os, o Campeonato Mundial Júnior nasceu em 2006, nós já vamos em 2020, está a comprovação de que muitos nadadores que hoje estão aí, até recordistas mundiais, passaram pelos Campeonatos Mundiais Júnior e continuam no esporte de uma forma brilhante. E essa dupla, Kyle Chalmers e André Minakov, ambos estarão no próximo ano em Tóquio e, quem sabe, até brigando por medalhas. Não vou ficar surpreso em ver os dois no pódio no próximo ano. Para mim, até são favoritos para estar no top 3 de algumas provas na Olimpíada. Também concorreram e foram votados nessa categoria de melhor nadador uh, uh, júnior do mundo da década, o russo Klimen Kolesnikov, que também fez uma campanha muito boa nos Jogos Olímpicos da Juventude, mas não participou do Mundial Júnior, e o Mac Horton, o australiano, que acabou sendo o melhor nadador uh, masculino né, do, do, do Mundial Júnior de 2013 lá em Dubai. Ele que já, tinha, já fazia parte da seleção absoluta da Austrália naquele ano, mas brilhou no Mundial Júnior de 2013 em Dubai. Chegamos então agora à última categoria no aspecto global, que é o melhor nadador de águas abertas do mundo, no masculino, eh, tivemos uma disputa muito acirrada, muito apertada, e eu até fui um dos vota votantes que acabou até por decidir aqui, né, porque eu votei no vencedor, eu votei no Osama Meluli o nadador da Tunísia, que acabou sendo escolhido, ele ganhou um voto a mais do que o alemão Thomas Lurs e dois votos a mais do que o holandês Ferry Wirtmann. Uma categoria muito equilibrada, e nós ainda tivemos mais dois nadadores relacionados bem lá atrás o Spiridion Gianotti da Grécia, que recebeu um voto, e o Marco antonio Olivia da França, que não recebeu nenhum voto. Até a respeito do Osama Meluli, é uma coisa assim espetacular, porque o Meluli. Ele é um cara que eu conheço pessoalmente, um cara maravilhoso, uma pessoa sensacional, vai tentar ir para Tóquio, vai ser a sua sexta Olimpíada, é um cara que é super-herói no país dele, na Tunísia, e é, é um cara que cresceu demais na natação. E eu até faço um convite a vocês, qualquer hora dessa, dá uma olhada lá no, no resultado dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. O, o Osama Meluri foi para a Olimpíada né, com 16 anos de idade, e ficou lá em quadragésimo tanto lugar, com 4 e 40 e tanto de 400 metros, que um tempo que a gente sabe que é um tempo fraquíssimo, ele foi para Olimpíada só é, pelo chamado critério universalidade, e hoje nós estamos falando de um cara que deve ter muito próximo do 411, 412 nos 400 e acabou se tornando campeão olímpico nos 1500, então nós estamos falando de um cara que ele, ele não era um mau nadador, mas ele era um nadador regular, e se transformou num monstro, e as Águas Abertas acabaram entrando depois no processo para ele, e uma coisa interessante é de que o Osama Meluli ele não nada as provas de Águas Abertas na temporada, então tipo, ele não vai nas Copas do Mundo, ele não vai nas competições, não, não ele o treina, treino dele é todo em piscina, mas ele aparece nos grandes eventos, não é à toa, ele foi campeão mundial né e, e medalha de bronze em campeonatos mundiais é, é, de águas abertas, além de ter sido o campeão olímpico da prova. Ele foi campeão mundial dos 5 quilômetros e ganhou a prova dos, 12, dos 10 quilômetros em 2012 em Londres. Aliás, aquele dia é, favoreceu muito. Quem acompanha águas abertas deve lembrar que o Hyde Park, que é um, é um lago dentro do centro de Londres, estava com água parada, né, sem onda, sem qualquer tipo de de dificuldade para quem é o melhor nadador, e no caso ele era o melhor nadador e acabou sendo o campeão da prova, e, e acabou se transformando o Osama o Meluni no único é, que foi capaz de ser campeão em piscina, campeão olímpico em piscina nos 1500 metros nado livre em uh, uh, Beijing em 2008, e, e campeão olímpico dos do, do 10 quilômetros em 2012, uh, aqui eu, vale lembrar o, os 8, os 10 quilômetros de 2000, não, perdão, os 1.500 metros de nado livre de 2008 não entra nessa, nesse, nesse critério, porque é, primeiro que é piscina e segundo foi na década anterior, né? Então acho que está muito bem escolhido e, e, e o painel acho que foi bem feliz em ter colocado essa disputa bem acirrada, porque Meluli, Wirtman e Lur são nomes fantásticos. Eu sempre digo e repito, o Thomas Lurz é o maior nadador de águas abertas do mundo, da história, não tem, não tem como não achar isso. Só que o Thomas Luz ele tem um, um, um passado ainda mais brilhante na década anterior. né Eu acho que, na combinação, para mim, continua sendo o maior orador da história de águas abertas é o Thomas Luz. No feminino, deu Sharon Van Hohenwendel, a holandesa ganhou com uma bela votação. Agora, adivinhe quem foi haviam duas brasileiras concorrendo aqui, Ana Marcela e a Poliana. Adivinhem quem foi a segunda mais votada da melhor nadadora do mundo de Águas Abertas. Pois é, foi a Ana Marcela. E a terceira foi Poliana. E aqui eu não acho que houve patriotismo, não. Eu acho que é até interessante que depois nós vamos chegar na melhor nadadora de Águas Abertas do Brasil, o painel teve uma visão um pouco diferente. Mas aqui o painel, ele identificou a Sharon, que foi campeã olímpica, de Águas Abertas, do Rio 2016, e as duas pratas dela em mundiais, mais expressivos, por exemplo, do que a Ana Marcela, que não tem medalha olímpica, mas tem cinco ouros e uma prata e três bronzes em mundiais. Ana Marcela não tem medalha olímpica, mas a Poliana tem. E a Poliana tem um bronze, um bronze, né, nos 10 quilômetros do Rio 2016, um ouro e uma prata em mundiais. Lembrando que aqui eu não coloco as medalhas, né, de, de, de alcançadas em provas de revezamento, como no, na, na, na escolha dos nadadores, as medalhas de provas de revezamento, elas não são apresentadas ao painel como fator de definição, depois no texto, quando a gente faz a, a descrição do atleta e as conquistas, a gente até inclui essas medalhas, mas na hora de apresentar para o painel, os nomes das nadadoras para ele fazer a escolha, a gente não coloca as medalhas de revezamento, e o motivo para isso é de porque o revezamento, embora seja uma grande conquista, ele não é o, o, o resultado único do atleta, então ele não pode servir como fator diferencial entre um e outro, né? Ainda foram citadas aqui as nadadoras Eva Ristov, que foi a campeã olímpica, é, de 2012, a húngara, é, a Hayley Anderson, que é a americana, que tem uma bela performance, a Hayley Anderson tem uma prata olímpica, dois ouros e uma prata ne nessa década, e a Orley Miller, que não tem medalha olímpica, mas tem dois ouros e três pratas, e então aí a Sharon Van Hoen a melhor nadadora de águas abertas do mundo, e a Uossama Meluli, o melhor nadador de águas abertas do mundo. Chegamos no Brasil, é hora de falar da natação brasileira, os melhores da década, vocês estão acompanhando aqui a Bash Best, Best Cam Especial nesse dia 31 de dezembro, escolha do painel de especialistas. Aqui, na categoria nadador, melhor nadador do século do Brasil, vale destacar que, para os homens, a gente não considerou os resultados de jogos pan-americanos. Lembra que eu disse a vocês que nós temos alguns critérios? Então, alguns critérios que são estabelecidos. Então, para os homens... Os Jogos Pan-Americanos não servem como parâmetro. Já para as mulheres, nós incluímos o, o critério como parâmetro. Evidentemente, sempre combinando, Olimpíada, Campeonatos Mundiais e Jogos Pan-Americanos. Não se consideram os Campeonatos Mundiais de Piscina Curta. Foram relacionados três nomes para o, o melhor nadador do Brasil na década. Os três nomes foram César Cielo, Tiago Pereira e Bruno Fratos. Os três foram votados. César Cielo acabou sendo vencedor e muito bem vencido, olha, uma vantagem muito boa e não é à toa, Olimpíada, um bronze, quatro ouros no Mundial, isso foi muito importante, quatro ouros no Mundial e uma prata. E uh, ele nadou, que a gente até considerou, até faz parte da relação, que ele fez parte de um dos recordes mundiais obtido pelo Brasil naquele campeonato mundial de piscina curta, mas foi apenas incluído na matéria, mas não serviu como fator de referência. O Thiago Pereira, que fica na segunda posição, tem um resultado melhor do que o Cielo na Olimpíada. Ele tem uma prata. Ele tem uma prata. Mas nos mundiais, o, Cielo, o, o Thiago tem uma prata e dois bronzes. E o, e, o, e o Cielo, quatro ouros e uma prata. E as pessoas, o pessoal, os integrantes do painel de especialistas optaram realmente aí por, é, é, por é, César Cielo. Aqui, galera, o Bruno Fratos foi votado, viu, gente? Bruno Fratos também foi votado. Bruno Fratos também estava na lista e recebeu um voto do painel de especialistas como melhor nadador da década. No feminino, duas nadadoras. Só, só, por que, que nós relacionamos só duas nadadoras? Até a própria Joana mandou uma mensagem. Coach, por que, que você não botou a Larissa Oliveira? E, realmente, a Larissa fez uma campanha ótima. A Larissa fez um, um trabalho sensacional. Mas lembrando que eu, eu preciso ter uma combinação de Olimpíada de Mundial e de Jogos Pan-Americanos para o feminino, né? E ela não tem um resultado olímpico, né? Porque a Etienne foi finalista olímpica, a, a Joana foi semifinalista olímpica. Então eu não podia, não tinha como eu não uh, uh, classificar, uh, incluir a, a, a Larissa aqui. Não é nem um jamais, pelo contrário, por favor. Nós estamos falando da nadadora que foi a maior, que a, a maior medalhista da história do Brasil em esporte dos do Jogos Pan-Americanos, é muito expressivo. Independente de o de um Canadá ir com um time seu, o deu os Estados Unidos, não, isso não interessa, não interessa, é medalha, a gente tem que considerar. Só que, no paralelo, ela não tem. Aqueles, como eu disse a vocês no início, nós temos uns critérios. E como ela não tem o critério olímpico aqui, mesmo tendo sido olímpica, não tem resultado olímpico, ela não poderia ser é, colocada no mesmo patamar. Mas deu Etienne, e com uma grande vantagem uma tal quase, quase unanimidade a Etienne, bem mais votada, por exemplo, do que o César Cielo no masculino, e sem, não dá nem para discutir, né, porque Etienne foi para a Olimpíada no Rio 2016, chegou a sua final no Mundial, primeira campeã mundial em piscina longa, foi ouro, e ganhou duas pratas ainda em mundiais, né, e, e acabou no aqui também foi considerado que ela também foi a primeira campeã pan-americana da história, da natação brasileira, né, feminina, e foi a primeira bi, porque ela ganhou os 100 metros lá do costas no PAN, Uh, de Lima, em, de Toronto, perdão, em 2015, e foi campeã pan-americana em Toronto, em 2019, nos 50 metros do livre, Então, acho que muito bem definido, muito bem escolhida e merecido a Etienne como a nadadora da década. Eu acho que até a, a Joana fez até uma mensagem bacana que ela botou na, na, na, na, na, numa postagem que ela fez, ela dizia que, eu acho que na década anterior eu até merecia, mas essa eu não mereço não, essa é Etienne, sem dúvida. E ela tem razão, eu também concordo com você, Joana, eu votei também na etn O melhor técnico da década foram aqui relacionados os três treinadores, não foi por unanimidade, mas grande maioria do painel de especialistas escolheu um belo trabalho feito pelo professor Alberto Pinto da Silva, treinador principal do Scorch Clube Pinheiros, um grande treinador, e um cara que... É, faz um trabalho fenomenal, Eu até no texto eu descrevo algumas coisas sobre o Albertinho, e o troféu Best Swimming tem algo a agradecer, né? porque foi o Albertinho que, que deu a ideia do, do painel de especialistas, foi ele que trouxe essa, essa ideia que eu acho que deu, deu um toque ainda mais oficial para tudo isso, e o trabalho que ele fez foi sensacional, ele foi o técnico do Cielo no início da... da, da da década, depois ele assume o, o trabalho do, do Thiago Pereira, fora isso, teve outros grandes resultados, muito bons resultados, o Albertinho, e agora, mais recentemente, é esse revezamento, que acabou, já já vamos falar dele, mas... É o, é o próximo, foi o grande responsável pela, pelos nadadores que estão no revezamento, é o treinador que tem o maior número de atletas na briga do revezamento, então, muito bem escolhido o Alberto Pinto da Silva, foram, foi votado também o Fernando Vanzela recebeu um voto, e o Arilson Silva, técnico do Bruno Fratos, e também técnico, por exemplo, o Arilson Silva, ele foi considerado, pelo, fez um belo trabalho na temporada, na, na, na, na, na, na na década passada ele fez, iniciou um belo trabalho de peito no, no, no Pinheiros, ainda conseguiu-se fazer um, um, uma transição para esse, o início dessa década, depois o Ari deu uma rodada, fez alguns resultados, é um cara que tem é, é, nível internacional, merecia estar nessa lista. E aqui eu faço uma, uma, uma menção, é, porque é, este, ano, este ano o... Uh, Todos os anos nós fazemos uma premiação do chamado Prêmio Best Swimming, o Prêmio Reconhecimento Best Swimming, que é mais importante que, do que tudo que nós fazemos. Muito mais importante do que ser escolhido o melhor da década, é o melhor... Vai ficar gravado assim, Lucas. Muito mais importante do que o melhor da década, que o melhor da, da temporada, é premiar alguém que fica para sempre. O Prêmio Reconhecimento Best Swimming é o que há de mais importante para nós, no nosso corpo editorial. E este ano, nós premiamos o Ricardo Sintra treinador Ricardo Sinta, atual supervisor de natação do Clube Curitibano, ele poderia estar nessa lista, e uh, eu fiz uma opção, como ele iria ser o vencedor do prêmio Best Swimming, o prêmio reconhecimento Best Swimming, e ficar imortalizado, eu achei por melhor uh, não colocá-lo nessa disputa, e premiá-lo como o prêmio reconhecimento Best Swimming. O, o Ricardo Sinta merece todo o nosso, todo nosso reconhecimento pelo belo trabalho que fez com a Poliana, pelo belo trabalho que desenvolveu a Poliana e hoje é, ele precisa ser considerado ele está ele, ele em outro nível ele está em outro patamar pela, pelos marcos que foram alcançados e eu, eu achei que seria muito é, simplório colocar ele na disputa do, do técnico da década apenas pelo resultado que ele fez pela Poliana não, eu achei que como a contribuição dele era uma contribuição muito grande muito é, é, é, substancial para a natação brasileira eu acho que ele merecia algo especial, e por isso ele ganhou o prêmio Best Swimming, e mais, o Ricardo Sintra é o primeiro treinador da natação brasileira a ser reconhecido pelo prêmio Best Swimming, o prêmio reconhecimento Best Swimming, coloca ele num, é quase como o nosso hall da fama do nosso troféu Best Swimming, está de parabéns, Ricardo, parabéns a você, saiba de que não foi um esquecimento, pelo contrário, você é um cara que nós temos um, um carinho muito grande, um reconhecimento muito grande, você é merecido por tudo que conquistou, parabéns, Sintra! tá lá já, viu, quem quiser ir lá na Best Team já está lá, bora Dona Helena, tudo bem? Revezamento, melhor revezamento do Brasil na década, ganhou com uma boa vantagem, mas teve um segundo revezamento que foi muito considerado, que foi o revezamento 4x200 livre, esse foi o que perdeu, o que ganhou foi o 4x100 livre. A medalha de prata do Mundial de Budapeste foi um revezamento fantástico. Aquele revezamento de Gabriel Santos, Marcelo Quereguini, César Cielo e Bruno Fratos. Aquele revezamento ali foi uma loucura, um negócio assim espetacular, a performance. E tem uma coisa interessante naquele revezamento que é a história que antecede o revezamento, o fato de que o Brasil nem ia levar o revezamento para o Mundial de Budapeste, nós não tínhamos dinheiro, você a estava em crise, os dirigentes estavam presos, a gente não ia nem levar esse revezamento, só que a galera nadou tão bem no Troféu Brasil daquele ano, que houve uma reviravolta nessa ideia, se colocou os, os nadadores para o revezamento, inclusive dos oito finalistas que nadam no Mundial de, de Budapeste, seis trocam os nadadores das eliminatórias para as finais, e o Brasil não troca porque não dá para trocar, a gente não conseguiu nem levar, a gente tinha nem dinheiro para levar nadador reserva. E os nossos atletas foram lá, nadaram muito bem, nadaram assim de forma fantástica. E eu, até na época, me lembro que na transmissão eu estava junto do Milton Leite, eu dizia que o Brasil estava disputando o bronze, e estava mesmo, que nada. O Brasil disputou o ouro, até o último instante. Na última virada, nem Neidre e Bruno Fratos... O Brasil estava dois centésimos atrás dos Estados Unidos. Foi uma prova fantástica, uma prova maravilhosa, muito bem escolhido. Parabéns ao revezamento 4x100 livre, Gabriel, Quereguini, Cielo e Fratos. É um revezamento que está na nossa memória, jamais será esquecido. Um revezamento que, inclusive, acho que determinou um, um, um, uma fé, um, uma esperança muito grande e uma briga por esses revezamentos que está. Se formando para Tóquio aí. Por favor, sejam muito bem abraçados pela conquista de vocês. Não há como não destacar aqui o 4x200 metros na do Livre, que foi muito bem votado o revezamento que bateu o recorde mundial do Luiz Altamiro, Fernando Scheffer, Léo Santos e o Breno Correia no Mundial de Hangzhou muito bem votado, ficou na segunda colocação. Foram citados ainda os revezamentos 2018. O 4% livre que foi campeão do Pan-Pacífico, os Estados Unidos até ganhou a prova, mas foi desclassificado. Brasil, ouro, e terminou o ano como melhor do ranking nacional. E o revezamento o 4% medley do Brasil em Doha, é o revezamento que fechou a competição. Grande professor Daniel Volokita, um abraço, querido o grande 4% medley do Mundial de 14 em Doha, que o Brasil bate o recorde mundial e ganha a prova que acabou sendo e dando o Brasil o título uh, de campeão mundial de 2014, um revezamento bem, bastante icônico para a história da natação brasileira. Mas o melhor da década é o de 2017, vice-campeão. Hora de falar das águas abertas, melhor nadador de águas abertas. Deu unanimidade, a primeira unanimidade, nós tivemos duas unanimidades em, no Troféu Best Simo deste ano, ou seja, o painel de especialistas encontrou, e até para vocês dar uma olhar aqui, os papéis com o nome de todo mundo, votação, o, o, encontrou uma unanimidade, eu concordo, concordo, até porque votei nele, né? Que foi o Alain do Carmo. Obrigado, dona Cláudia! É, o, o Alan do Carmo. O Alan do Carmo foi, sem dúvida nenhuma, o melhor nadador de águas abertas do Brasil, uh, teve em campeonatos mundiais medalhas nas provas de revezamento, como os outros que, que, que, né, que foram, foram selecionados três nadadores de águas abertas do Brasil: o Alan do Carmo, o Vitor Colonese o Diogo Vilarinho. O Colonese tem a medalha de, de bronze dos Jogos Pan-Americanos desse ano, que foi uma medalha bastante importante. O Diogo Vilarinho, eh, que tem o fato de, de ter sido integrante do revezamento no ano passado, em 2019, foi o primeiro nadador da história a ser eh, parte da equipe de, de, de, de águas abertas e de piscina. E olha, uma coisa interessante, né? o, o, o Vilarinho teve uma década assim fantástica, uma história maravilhosa. Obrigado, queridos, um abraço a todos. Uma história fantástica, porque o Diogo Vilarinho fez uma cirurgia, quase tem que deixar de nadar, mas um cara que deu a volta por cima. Mas o Alan do Carmo é o, o vencedor, não só pela, pela, pelas performances, pela regularidade, acima de tudo, por conta do Alan do Carmo, o fato de que... É, é, ele foi o melhor do mundo em 2014, né? ele venceu a, a Copa do Mundo, foi o único nadador brasileiro entre os homens que venceu a Copa do Mundo, então ele mereceu a, a, a, a, a, o título de melhor do mundo naquele ano por ter vencido a temporada e é, participou de, de, de duas Olimpíadas, né? ele, ele foi Olímpico lá atrás e voltou a ser Olímpico em 2016, aliás, é o único nadador olímpico é, da, das Águas Abertas do Brasil, então o Alan do Carmo foi aí, o escolhido e por unanimidade. No feminino, talvez, cara, essa, essa, eu não tenho nem como esconder de vocês, essa talvez, talvez não, foi a escolha mais difícil para o painel de especialistas. Mais, mais, mais difícil para nós, porque, gente, para definir quem é melhor, Ana Marcela e Poliana Okimoto, é, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil, é um, é um, é um, é um trabalho, assim, enorme, não é à toa que, que a disputa, foi, e todo dia que chegava um dos novos votantes, chegava um novo uma nova cartela de votos, cara, mudava, passa para um, passa para outro. Cara, era todo dia. É, e agradeço, aliás, aqui agradeço a todos os, os votantes, mas no final eu acho que o bronze olímpico fez a diferença. E, e, e uma coisa interessante, eu quero chamar a atenção para alguma coisa aqui. Na votação para melhor do mundo, a Poliana recebeu menos votos que era a Marcela. Mas na votação para a melhor do Brasil, né? Na melhor do Brasil, a Poliana ganha mais votos que era a Marcela. Ou seja, os votos da Sharon se transportaram para a Poliana, né? É isso, é isso. Os, os votos que das pessoas que votaram da Sharon Van Ruendal como melhor da década no mundo se transportaram para a Poliana. Então a galera valorizou mais o resultado olímpico. Eu acho que está aí a resposta por que, que a Poliana foi a escolhida. Né? Porque como a Ana Marcela, quem vota na Ana Marcela, já votou na Ana Marcela lá atrás, né? No, no, no, na escolha do melhor do mundo. Aqui é eu estou fazendo uma análise do, do, dos votantes. né? E porque, porque como a Ana Marcela foi muito mais votada que a Poliana no melhor do mundo, né? É, quando fosse para o melhor do Brasil, né? mas no melhor do Brasil, os votos da Sharon vieram para Poliana porque as, essas pessoas do painel encontraram como referência a, a, a, a disputa olímpica Poliana Okimoto muito merecido aliás gente não, eu, eu, eu, eu é algo que eu até escrevo no texto né? eu digo é, ter duas nadadoras de águas abertas como Poliana e Ana Marcela é motivo de orgulho para todos nós, é motivo que nós temos que ficar é, celebrando para sempre. Que bom que tomar, tomara que venha outra geração tão maravilhosa, tão gloriosa como essa. Às vezes demora, mas aparece. Chegamos à natação paralímpica, podia ter rolado Ana Marcela, a melhor do mundo. Poliana. Olha o Daniel aí. O Daniel tá dizendo o seguinte, ó, e, tá uma coisa que eu não faço, gente, eu não roubo, viu? Eu não roubo. O que o painel vota, eu, eu guardo os votos de todo mundo pra não, pra não dizer que é barbado. O Daniel tá dizendo que a Ana Marcela podia ser a melhor do mundo e a. E a. E a, Poliana a melhor do Brasil. Galera, chegou no Paralímpico, pra mim é uma alegria muito grande fazer a votação do Paralímpico, até porque. Eu acho que o Paralímpico, ele veio para ficar, ele ganhou espaço, ele cada vez mais ele faz parte do esporte brasileiro, e o esporte paralímpico, ele é conceitual. Acima de tudo, ele é inclusivo, ele é extremo, muito organizado, e agradeço, inclusive, ao CPB, através do professor Leonardo Tomazella, que me ajuda bastante na escolha dos atletas que aqui foram submetidos. No Paralímpico Feminino, quatro meninas estavam concorrendo, todas foram votadas, Maria Carolina Santiago, Suzana shanandorf Edenia Garcia e Joana Silva, e ganhou Joana Silva, foi a mais votada até ganhou um pouco mais de votos que as meninas, as meninas todas somadas, deu exatamente o voto que a Joana acabou conseguindo, um pouquinho mais de 50%, e a Joana conseguiu aqui, e a Joana, ela que foi medalhista, tanto nos Jogos Paralímpicos de Londres e do Rio, ela medalhista nos Mundiais de 2013, 15, 17, 19, então é uma menina que tem uma tradição, lá revelada pelo grande amigo Rodrigo lá em Natal, né, ela começou na Tutubarão em Natal, ela tem, uh, uh, depois foi, pra, nadou pelo Vasco, atualmente nada em São Paulo, treina com o Fabiano Quirino, que é o técnico das classes baixas lá no, no Centro Paralímpico, parabéns Joana Silva, Com parabéns a Edênia, parabéns a Suzana. e parabéns a Marina Carina Santiago, aliás, uma coisa que eu acho, gente... Você ser indicado como um dos melhores da década, isso é muito importante, cara. Isso, cara, isso faz uma diferença. Seja quem for, você está sendo considerado o melhor da década. Poxa, eu acho isso muito, muito especial. Parabéns, Joana. Você merece demais. No masculino... Unanimidade, foi a segunda unanimidade, nós tivemos unanimidade com Alain do Carmo e tivemos unanimidade no melhor nadador paralímpico do Brasil, Daniel Dias, e aliás, se nós fizéssemos a escolha do melhor, não fizemos, mas se fizéssemos a escolha do melhor nadador paralímpico do mundo, Daniel Dias não só seria um grande concorrente, como talvez até um dos favoritos para vencer. A Daniel fez uma campanha tremenda, uma campanha fantástica, medalhista no, no Paralímpico de 2012, no Rio 2016, inúmeras medalhas em campeonatos mundiais, e aqui no parapan é importante aqui para as meninas até entenderem, os rapazes também entenderem, nós não consideramos as medalhas de Parapã, né? lembra que eu falei para vocês, tudo tem critério, né? então aqui a gente não considerou as medalhas de Parapã, porque a gente optou nos critérios quando são estabelecidos os critérios, a gente optou botar mundiais e jogos olímpicos Daniel Dias foi o escolhido, também foram relacionados o André Brasil e o Felipe Rodrigues, dois treinadores das classes altas esse ano só deu classe baixa na natação paralímpica, parabéns Daniel Dias parabéns Joana Silva, nos treinadores parabéns aí os quatro treinadores que estavam participando, todos os treinadores todos votados hein galera, todos foram votados Fabiano Quirino técnico das classes mais baixas, técnico da Idene, da Joana, da Suzana agora, Felipe Domingues, técnico do André Brasil, Leonardo Tomazello, que trabalhou com o Daniel Dias, foi técnico do Felipe Rodrigues, da Maria Carolina Santiago, e o Marcos Rojo Prado, que foi o técnico marcão do Daniel Dias no período de 2011 a 2017. Ele pegou a primeira parte da década uh, do, uh, do treinamento do Daniel Dias. E foi ele o escolhido. O Marcão é o técnico da década da natação paralímpica do Brasil. O Marcão fez um trabalho belíssimo com o Daniel. Aliás, o trabalho de desenvolvimento do, do, do Daniel foi com o Marcão. E uma coisa bacana é de que eu não estou premiando a década anterior, estou premiando a atual década, né? mas eu preciso citar que o trabalho do Marcão com o Daniel já tinha começado na década anterior e apenas se desenvolveu, conseguindo os melhores resultados, muito bem escolhido, meus parabéns, meu amigo Marcão, o painel foi bem sensível ao te dar essa premiação. Passa esse ano muito contente porque você é um rapaz, uma pessoa muito querida, de uma grande relação de muitos anos. Chegamos nas categorias do Brasil, galera. Vou agora sim. Essa é que dá mais disputa, dá mais discussão, as pessoas brigam, reclamam. Grande Fabiano! E, e aqui até eu mandei, uma, recebi uma mensagem de duas duas mensagens referentes a isso aqui. A primeira delas, coach, vai ter Mirim petis? Não, não vai ter Mirim Não vai ter, nem agora, nem nunca. Nós fazemos um Mirim de uma forma diferente. Sendo que este ano, inclusive, nós não vamos fazer o ranking Mirim Petis por conta da questão que nós não tivemos a temporada. Mas o ranking que nós fazemos é um ranking em global, nacional a gente nem cita o nome dos atletas a gente considera o primeiro, segundo, terceiro colocado do ranking nacional, mas a gente nem vai fazer isso esse ano pela temporada acidental. então o Miriam Petis, ele não entra no troféu Best Swimming segundo, vai ter revelação? também não tem revelação da década por quê? porque a revelação da década ela é a revelação naquele ano mas na década ela, ela perde o efeito a da revelação ela não pode ser uma revelação de década então são duas categorias que a gente é, fui solicitado e estou aqui dando a explicação então vamos lá Categoria infantil feminino, concorriam Beatriz Bezerra, Aimé Luiz, Fernanda Celidoni e Maria Luísa Peçanha. Quatro grandes nadadoras, todas votadas, mas votação maciça em cima da Fernanda Celidoni. Fernanda, que além de ter sido campeã nos dois anos do Chico Piscina, do 100, 200, 200 medley, foi recordista brasileira, e ainda tem recordes no nome dela, mas ela foi medalhista, de troféu Open, né? não absoluta. Ela chegou a ser medalhista. Foi campeã sul-americana juvenil também, com 14 anos de idade. Ganhou três provas naquele sul-americano de Cali em 2017. Então, a Maria, a Maria Rosa professora também fez grandes resultados. me muito boa essa velocista de Brasília. Beatriz Bezerra, uma menina que... É, este ano, mesmo durante a pandemia, fez grandes resultados, e também a, a, aqui ela merece esse destaque especial. Eu até acho que, talvez, se não tivesse tido essa... essa... Esse ano de pandemia talvez a, a Beatriz pudesse até conseguir melhores resultados, mas foi bem votada, viu? Foi bem votada. Na frente ficou a, a Fernanda Celidoni, foi a mais votada, Malu Pessanha foi a segunda, e a Beatriz ficou na terceira colocação. Mas eu acho que muito bem merecido a resposta, o resultado da Fernanda é merecido, uma carreira brilhante. Aliás, a Fernanda também figura na disputa do melhor juvenil. Parabéns, Fernanda Celidônio E eu, na matéria, eu cito o trabalho feito pelo professor Antônio Henrique Barbosa, o Toninho lá nas vacas aquanai, porque ele, ele não é só técnico, é um cara que trabalha muito a técnica, tem uma boa relação com os atletas, é um fez, mereceu também uma boa citação do teu trabalho feito lá. Chegamos ao infantil, no infantil masculino nós tínhamos quatro nadadores concorrentes, Murilo Sartori, que aparece nas três categorias, infantil, juvenil e júnior, Brandon Almeida, que também aparece nas três categorias, infantil, juvenil e júnior, Lucas Tudoras e Stefan Stevanik Stefan Stevanik aparece no Infantil e no Juvenil. Aqui, é, no Infantil, você teve um, uma votação um pouco partilhada, todos foram votados, todos receberam votos, mas o que fez a diferença, porque quando você tem muitos nadadores conseguindo muitos resultados, não, não, não necessariamente similares, mas, vamos dizer assim, é, semelhantes, algumas coisas que possam se identificar, você precisa criar algumas referências. E o fato do Lucas Tudoras. Ter uh, ganho oito provas num campeonato brasileiro, nunca ninguém tinha feito isso, de categoria, e na última bater um recorde brasileiro de categoria fez a diferença. Então o Lucas Tudoras acabou sendo o primeiro da história a ganhar oito provas num evento nacional, né? o Djamadruga tinha ganho isso lá atrás, o Druga fez isso, viu gente? mas lá atrás mas era um absoluto, nós estamos falando aqui de um garoto na época de 14 anos de idade, e na piscina curta, e eu até conto detalhes, porque quem estava nesse campeonato brasileiro infantil, que foi lá em, em Santos, na piscina internacional, uma piscina maravilhosa, fazia frio, a piscina de soltura era uma piscina improvisada, é, e a piscina estava gelada, não dava para soltar naquela piscina, vocês lembram disso? Quem estava lá deve se lembrar... Então, você nadou, não só nadou oito provas, como não dava para soltar. E então, ele ainda teve, nadou nove, né? perdão, ainda teve o um nono ouro, foram nove ouros, porque ele ainda nadou o 4x200 livre do Paineiras, que foi campeão abrindo com o que acho que foi uns 56 para a época. Então, muito bem escolhido, Lucas Tudoras, parabéns aí. Parabéns ao Sartori, que também foi bem é, votado, o Stefan Steverink e o Brandon Almeida. Os quatro receberam votos nessa, nessa disputa. Chegamos na categoria Juvenil Feminino, é, aqui foram... Uh, quatro meninas foram selecionadas, uh, Fernanda Ceridônio, Rafaela Raurich, Fernanda Delgado e a Stephanie Baldutini. Eu fui buscar... quando a gente entra na, na categoria juvenil, quando, o que, que você faz quando você vai uh, para as categorias juvenis? Todas essas meninas foram recordistas brasileiras, todos foram campeãs brasileiras, então você precisa buscar referências internacionais, seja pelo ranking mundial, seja principalmente... Pelo Campeonato Mundial Júnior, pelos Jogos Olímpicos da Juventude. E aqui, né, elas meio que se, se, se aproximam, né, porque uh, nós tivemos a Fernanda Delgado, que acabou sendo finalista uh, de Campeonato Mundial Júnior, né, e ela uh, foi, fez um, um resultado sensacional, né, porque ele 50 livre dela foi muito bacana. Uh, a, a Rafaela Hauret. Também fez uma, uma, uma temporada sensacional. Ela acabou sendo finalista depois no Mundial Júnior, já como júnior, não como juvenil. E a Fernanda Ceridoni, que foi semifinalista uh, do Mundial Júnior, né, na prova dos 50 costas. E aqui. É, pra, e, e aí, tem uma coisa interessante em relação à Fernanda. A Fernanda, ela, ela foi tetracampeã do Chico Piscina, né? Ela ganhou os dois anos de infantil, os dois anos de juvenil, e mais do que isso ela, em duas provas, nunca ninguém tinha feito isso, depois o Sartori, mas entre as meninas, ela fez isso no 100 costas e nos 200 metros, então é uma nadadora que realmente tem uma, uma é bitetra, bi né ela é bitetra do, do Chico Piscina, tem um resultado, o painel é, de especialistas optou pela, pela Stephanie, e é, o motivo que eu acho que determinou a escolha pela Stephanie Baldutini, porque a Stephanie, é, nesse ano de pandemia, ela foi campeã do Troféu Brasil, campeã como juvenil do Troféu Brasil é importante, né, é, não, os recordes brasileiros de categoria, todas elas se igualam, mas o título do troféu, e principalmente, eu acho que o que fez a diferença foi ter ganho quatro provas de quatro estilos diferentes no mesmo campeonato. Eu acho que isso é, tá, muito, é um diferencial, eu acho que Talvez aqui foi a, a, a questão que separa um pouco a Stephanie dos outros, né? Eu não votei na Stephanie, interessante, porque o painel, ele é sublime. Eu eu por exemplo, eu votei na, na Fernanda, né? Mas eu disse a vocês, eu, a, o, nosso, o nosso painel de especialista, ele é sublime. E a, e a Stephanie foi a, a vencedora, foi a quem recebeu o maior número de votos. E eu acredito que esses dois atributos foram que fizeram a diferença. O fato de ela ter sido campeã, né? Uh, como, como, como o juvenil né, como foi campeã como juvenil e o fato de ela ter sido uh, uh, quatro vitórias né? aí ah, a Fernanda Celidonio também a Fernanda é uma menina que né, super bem até esse ano também foi acabou sendo campeã brasileira já no, no, no, no, no 200 medley né mas já a Fernanda já tinha sido premiada no infantil, eu até votei, eu votei na Fernanda, mas acabou, a Stephanie Baldutini ganhou aqui por um voto, hein? Um voto a diferença da Fernanda, da Stephanie sobre a Fernanda, e a Fernanda Delgado, muito bem votada também na terceira colocação, a Fernanda Delgado, e que, que foi uma menina que surgiu de uma forma, assim, espetacular. Chegou a categoria juvenil masculino, foram apresentados... Uh, uh, quatro nadadores, o Murilo Sartori e o Brando Almeida, o Gustavo Saldo e o Stefano Steverink, né, uh, no juvenil masculino, no juvenil masculino o, escolhido, o vencedor foi o Murilo Sartori, ele foi finalista dos Jogos Olímpicos uh, da Juventude, foi o único da categoria, né, uh, uh, uh ele foi recordista brasileiro, como os outros também foram recordistas brasileiros, Chico Piscina, ele ganhou duas provas nos dois anos, então, isso talvez separe um pouquinho, mas eu acho que o fato de ele ter sido finalista dos Jogos Olímpicos, é... é, é coloca ele na, um pouco diferenciado. O, o, o, o Felipe estava aí agora vamos lá, eu vou explicar com relação ao Felipe primeiro, deixa eu só dizer aqui o nome dos outros o Brando, que foi semifinalista do Mundial Júnior né o Saldo foi semifinalista do Mundial Júnior e o Stéphane Steverick que foi campeão do Troféu Brasil esses foram os quatro que concorreram o Sartori teve uma votação bem expressiva bem, bem expressiva mesmo em segundo aqui, até ficou o, o, o Stefan, que acabou ficando com o Stéphane esse ano foi quinto do mundo nos 400 metros no Júnior, que vai até 18 anos e foi campeão do Troféu Brasil com relação ao Felipe, gente, eu, eu preciso explicar para vocês alguma coisa. Como eu disse a vocês, eu preciso ter critério. Eu preciso ter critério. O Murilo, o Brando Almeida foi para o Mundial Juvenil, como, como Juvenil no Mundial Júnior, ele foi nono. O Pedro espajari foi para o Mundial Júnior como Juvenil. Né? E, e o Felipe no Mundial Júnior como Juvenil ficou em 29º lugar no Sem Livre. Então tem critério, gente, não é da boca pra fora, não, não, não, não você tem que estabelecer um critério. Né? O, o saldo foi juvenil para o Mundial Júnior e foi nono. Então eu, eu, eu, eu, tem que ter critério, gente, tem que ter critério. É, é uma... É uma, uma é, jamais apaga o fato de, pelo amor de Deus, Felipe, é um menino maravilhoso, um cara... Não é só atleta, não, é amigo, é família. Né? Mas eu, eu tem que ter critério. E o critério, ele é feito antes de se colocar os nomes, viu, gente? Isso é pra vocês terem uma ideia. Os critérios são colocados antes de se colocar os nomes. Então, quando eu tenho um Brando que foi pro Mundial Júnior como juvenil e é nono, o Saldo, que é juvenil e vai pro Mundial Júnior e é nono, o Felipe ficou 29 nono é, é diferente gente, não é a mesma coisa não dá pra considerar a mesma coisa e quebrar a barreira, e vocês prestaram atenção que eu já cheguei no, no júnior aqui tô chegando no júnior, e até agora nas categorias, eu não falo de tempo primeiro a quebrar o um minuto, primeiro a quebrar os 15 primeiro a quebrar os 2 minutos isso não é considerado né não, o, mundial, o, o, o, o Stefan não foi pro mundial júnior porque não teve mundial júnior, Guilherme acorda aí cara não teve né, ele foi quinto do mundo, Guilherme pô acorda aí o cara foi campeão do Troféu Brasil e quinto do ranking mundial até 18 anos de idade, Guilherme. Pô, acorda aí. Tem... Gente, não tem. Tu, tu pode até dizer assim, coach, eu não concordo com o critério. Coach, eu, eu acho que o teu critério tá errado. Eu aceito. Mas dizer que eu não cumpri o critério é diferente, entendeu? E, de novo, os critérios eles são estabelecidos para você botar os nomes aqui. A votação aí é para o painel. Aí a gente não tem esse, esse controle todos aí. Júnior! Melhor nadadora júnior, Gabriela Roncato. Gabriela Roncato foi olímpica. E olímpico é diferente, gente. Ser olímpico é diferente. Nós precisamos desenvolver a cultura olímpica. Se eu trabalho para ser olímpico, eu preciso colocar a Olimpíada em outro parâmetro. E a Gabi merece tudo. Ela merece demais. E uma coisa interessante é que a Gabi está no texto, inclusive, que eu apresento ela lá, quando o Brasil... Quando nós quebramos o revezamento 4 por 200 metros do Livre Feminino, estabelecido em 2004, foi quebrado em 2015 pelo revezamento do Pinheiros. A Gabi, com 17 anos, estava nesse revezamento. Estava nesse revezamento, foi na piscina lá do Fluminense. No ano seguinte, a Gabi era olímpica. Então, tipo, eu acho que essa, essa história é muito bacana. Essa história é muito legal. Da gente... Valorizada, a gente promover a ideia olímpica, e isso eu quero que todos vocês, aí Gabi, você é merecida demais, porque é, é, é diferente, não há dúvida de que o resultado da Fernanda de é, é maravilhoso, ela foi em curso sul-americano, aliás, a melhor nadadora do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de, de, de, de Lima no ano passado, Fernanda arrasou no ano passado, arrasou, né? e, e, e recorde sul-americano, a Gabi tem, não teve recorde sul-americano? Não teve, mas ela é foi olímpica, e quando é olímpica, eu Cara, olímpico, olímpico, olímpico é outro mundo, é outra história. E nós precisamos passar essa cultura. Acho que a gente, isso é algo que tem que ser levado adiante. E aqui, de novo, é critério e é cultura, é referência. Chegamos no júnior masculino, hein, galera? Todos os nadadores do júnior masculino, todos os nadadores do júnior masculino, foram medalhistas em campeonatos mundiais ou Jogos Olímpicos da Juventude o pessoal pedia pra mim pra botar o Guilherme que ele tinha batido o recorde sul-americano é verdade, ele bateu, mas ele não ganhou a medalha em Mundial ou Olimpíada da Juventude foi o um critério que o Gui não entrou mas o critério ele é feito antes antes da, da, de estabelecer os nomes você faz o critério e depois você vai os nomes, você não começa pelos nomes depois você faz o critério, e aí você estaria fazendo uma marmelada eu vou fazer um critério pra te tirar de fora né galera, não é, o critério não é esse o critério aqui era estabelecer e aqui cara deu um empate e aqui foi muito legal porque premiou duas, dois caras que acabaram sendo espetaculares né e os dois entraram put empataram foi bom demais Matheus Santana e Brandon Almeida olha lá Matheus Santana ele foi para os Jogos Olímpicos da Juventude ganhou ouro e uma prata bateu duas vezes o recorde mundial sem livre Bateu quatro recordes brasileiros de categoria várias vezes e foi vice-campeão do Troféu Brasil. Só perdeu sem livre pro César Sierra naquele é, marialen que foi lá na piscina do Ibirapuera, em São Paulo, em 2014. O Brando, ao mesmo tempo, dois recordes mundiais júniors, quatro recordes brasileiros de categoria, foi cam campeão mundial júnior dos 1.500 metros na do livre e prata nos 400 metros. Então aqui, aqui ve veja a situação. O Brandon não nadou os Jogos Olímpicos da Juventude. Porque os Jogos Olímpicos da Juventude, a cada quatro anos, então não entrou na, na faixa dele. E o Matheus não nadou o Mundial Júnior. O Matheus, galera, e quem foi para aquele Mundial de Dubai em 2013, o Matheus, se tivesse ido para aquele Mundial, ele teria nadado e muito, teria ido muito bem. E vou dizer mais, talvez, não sei se ele iria ganhar a prova, você ele até ganhou foi o Calibre Dressel, mas ele ia, ele ia ser medalha. O Matheus estava muito bem naquela fase, muito, muito, muito bem. Cara, e o Matheus naquele ano, 2013, até, até uma coisa aqui bacana, que eu até botei essa foto, uma das coisas mais bacanas da natação brasileira na década foi a seleção brasileira do Mundial Júnior de 2013 ter mandado aquela, aquela foto, do, mandando uma força para o Matheus. Aquilo foi uma das coisas mais bacanas que os nadadores da seleção brasileira fizeram, tiraram uma foto, o Matheus ficou de fora por conta da, da diabetes dele, ele não pôde viajar, né? E o Brando, cara, o Brando aqui tem o PAN de 2015, que o Brando ganhou do Thiago, ah, o Thiago foi desclassificado, não interessa, o Thiago Brando ganhou, galera, o cara tá a medalha de ouro pra casa, o cara é campeão pan-americano, então é, é muito forte, são muito, dois nomes muito bons. Mas eu acho, galera, que ser medalhista em campeonato mundial júnior te coloca num parâmetro muito especial. Olha, tava lá isso aí, Filipão. Tava na foto. essa, essa Murilo Sartori, que foi bronze eh, eh, no mundial júnior do ano passado. O Arthur Mendes, que foi medalha de bronze no borboleta em mundial de 2011. O Pedrinho Vieira, mundial de 2013, tava lá. Foi a única medalha do Brasil naquele mundial em Dubai, sem borboleta. Fantástico. Errou a chegada, podia ter... Cara, mandou muito, Pedrão. Felipe Ribeiro, medalha de bronze no 100 Livre no Mundial Júnior de 2015. E o Vinícius Lanza, que foi medalha de, de, de prata no Borboleta no Mundial Júnior de 2015 em Singapura. Né? Aliás, aqui nesse Mundial de... de... Vê, vê como é que são as coisas, né? Vê como é que são as coisas. O, o, Pedro, Spajari, o Pedro Spajari, que bate o recorde Mundial Júnior na semifinal do 100 Sem Livre... Fica fora do pódio, né? E ele nem é listado uh, entre os melhores da década, né? Por quê? Por quê? Por causa do critério, né? É lógico que um recorde mundial júnior é bom, mas uh, tem que ser feito na hora certa, no momento certo, a medalha. Aliás, essa é uma das, uma das grandes lições da natação, né? Que é que é, fazer a coisa... Na hora que vale, né? Porque eu bater o recorde mundial no treino e eu não conseguir repetir na competição, não adianta. Eu fazer um grande resultado no torneio interno e depois não conseguir, não adianta. Essa talvez seja uma das grandes lições do esporte. Quero dizer a vocês, já vai em uma hora de live aqui, quero dizer a vocês que, para mim, fazer esse movimento todo é um prazer enorme. Hoje é dia 31 de dezembro, gente. Eu tenho passado os últimos dias de 7 a 8 a 10. Ontem foram 14 horas. Na frente do computador. Isso eu faço é com prazer. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu amo a natação. Eu amo a natação brasileira. Eu amo você, que faz parte dessa comunidade. Saiba de que tudo isso que está sendo feito é feito com amor. E já disse, eu posso errar. Posso levar crítica, não tem problema. Não concordo, conte isso. Xingar, eu nem olho. Aliás, o xingamento hoje em dia não faz diferença nenhuma. De qualquer forma, saibam vocês de que tudo isso que é feito... É feito porque nós precisamos, nós somos carentes. A mídia que cobre a natação do Brasil, ela é mínima. É importante que haja isso. O troféu Best Swim nasceu e vai continuar por muito tempo. Você gostando da indicação, não gostando, sendo a favor, sendo contra, discordando, faz parte. Não tem problema, mas ele veio para ficar. Como eu espero que a todos vocês passem um grande ano, 2021 seja muito melhor, difícil... Esse foi um ano de muita dificuldade para todos nós. Estou aqui, como todos vocês, enclausurado em casa. Estou aqui na esperança de que as coisas melhorem, de que a vacina chegue logo, que todos nós viremos jacaré. Que 2021 seja um ano especial para todos nós. Nos faça dar valor às coisas que a gente aprendeu esse ano e que a gente possa levar isso adiante. Natação brasileira precisa de união. Um beijo a todos vocês. Fiquem em paz. Um 2021 com muita alegria. Um ano olímpico. A você... Fez parte do, da relação aqui, nossos parabéns. Vocês são os melhores da década, vocês estão no nosso coração. Muito obrigado ao Grupo Sweet Channel, todo o painel é, de especialistas que fez a votação. Obrigado às pessoas que estiveram aqui na live. Tenho certeza de que foi uma live que deixou a todos bastante motivados, né? Querendo ou não, nós todos aqui estamos promovendo cada vez mais o nosso esporte. Valeu, gente! Obrigado, gente! Um abraço, um bônus novo a todos. Valeu! A gente tirou as folgas agora, hein? Lá pro janeiro a gente volta. Tchau, gente. Tchau, tchau.